Mano, tem uma função nova aqui no Opera GX que é tipo o mods. Aí do nada eu vi isso daqui. É de. Vocês não vão acreditar do que, que isso daí é. Mudou ativo. Pera. É. Tá assim. Aí. Porque, sabe? Como sempre atrasado em um vídeo, porque sim. sim. Nos vemos de novo, cara. Depois de. Um mês eu... atrasado no vídeo de novo, a gente já viu do Lipão, né? Então, dessa vez, pro vídeo não ficar curto, eu vou ver dois vídeos só. Na verdade, não foram dois. Foi quatro vídeos. Mas que tão difícil é essa? Não sei. É... The Impossible game? Por que, Casio? Por quê? Por que que se o jogo todo de Mas antes do vídeo começar, já sabe o que que tem que fazer, by the way. Primeiramente, ler os comentários do vídeo. Caso eu faça uma live stream da Era do Futuro... Não, já passei o... A versão grátis toda. O mais difícil é apanhar a terceira moeda do primeiro... <risos> Estamos aqui com um jogo diferente, mesmo bonito, chamado o! Oh, dash G! O! dash GD! Tudo aquilo que eu fizer no jogo é com o rato, tá? Ah! É, em Portugal é assim. que é esse de português de Portugal? O que é esse? Tu não sabe jogar com o rato? Ou com a cita por cima? Ah, okay. oh, só no widescreen. Que jogo tão bonito? Que jogo tão bonito? <risos> <risos> jogo Sala, tá bonito. O negócio é super barato. Ok, oh, oh. né? Pelo menos não é igual o Lipão falando. Esse jogo é um jogo bem complicado. <risos> então. oh, Ai, Jesus! Nossa, era bem na hitbox. Bem na hitboxzinha aqui. Olha isso. Também não entendi o porquê que isso aí acontecia. Aí depois eu fui descobrir. A hitbox do jogo é um que isso? que que, é isso? <risos> que, que é isso? Mano, mano, imagina, imagina, um streamer tipo O triplo, isso, triple, Deus, triple, triple, triple spike aqui, tô... Ele conseguiu ah, soltar lá no triple spike que é isso? Bora pessoal, fiquem todos calados, agora é hora de concentração Não. É, dá, Zé, lá yeah. você consegue, calma Calma. É, Calma, é é a última não, não parte, fica é tranquilo. É, tá conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu. Aqui dá um Oh Oh, vou embora. Ah. Ah. Com 26 tentativas, né? Mas, conseguimos passar. Eu com uma! Atenção, esse vídeo possui cenas que podem ser sensíveis aos olhos de algumas pessoas. Por isso que não jogou Qual? Bons tempos, lembra exatamente de eu ver esse vídeo na minha home do YouTube. Postado há uma hora, sinto saudades. Tá bom, Goku, jogador de Minecraft. Tá <risos> ah, bom, já entendi. só com a mão, ó. só se joga com a mão mesmo, Nossa, mas tem. Pelo menos é mais paciente. Não, não, não, não. Mano, mano, o vídeo todo é isso. Ah, não, não acredito, né? Vocês estão de brincadeira com a gente. O jogo que só os pros conseguem. O, jo <risos> Valeu, o jogo mais hardcore do mundo. E depois vão falar. geometria 10. Essa série já me faz uh, prever o futuro. Já de uma vezada só. Quer ver, ó. 1, 2, 3 e... O jogo que deixa todo mundo com raiva. Não é agora, calma! Jogo impossível! Aí me quebra, né? Aí me quebra. De uma forma tão negativa. Mas de uma forma tão negativa. Meu Deus do céu. Não é impossível. Vocês querem ver o impossível mesmo? Vai lá na impossible list. Mas acho que é agora que vão falar. O Geometry Dash. Geo. Mano, é versão light, ah, nem. Né? Como é de. Versão light. La... É a... <risos> Novo Galaxy S10. Já caiu. Mano, meu Deus Você do céu! Ce... Mesmo... Ah não, para, para, para, para <risos> qualidade. Qualidade 4K. É, agora tem qualidade de som 4K. <risos> Peraí, que, que tá jogando? Que que tá jogando Não, aí agora? O mais pro já morreu. O mais pro, o mais pro. Não, eu Fui. sei que eu sei que quem? o foguinho me levou pra morte. Foguinho. quem o foguinho me levou pra morte. O foguinho, o foguinho, o foguinho. O foguinho. Isso aqui é foguinho por acaso? É foguinho? Uh, uh, uh, Maria Josalina. Não, no. Nossa! Quase! Bora ver a última fase desse jogo! Gente! Última... Como eu disse anteriormente, não vá numa fase mais difícil de uma vezada só. Quando você começou de uma fase mais fácil. Não vá para mais complicada. Vai indo devagar, devagar, não não tipo para pro nível 200. Agora a gente foi pra a última fase. Última fase. Uhum. Definitas fases sobre os seus b... Mano, eu já tive, eu já tô com um desgosto desse Não chega, chega. Merda aqui. Não, não. não já, tô, já tô cansado dessa introdução Por causa da minha prima Por causa da minha prima que assiste A Dash, bem difícil. O... Ah não, verdade É verdade Vou é, é, é, uh, joga com a mãe Por quê? Mano, mano, tá automático isso hum, É um automático é Mano, que... é um automático Júlia, joga direito Pô Consegui. Consegui passar do território. Ah, finalmente, finalmente ó, a tem. Nossa muito. senhora. Nossa, a o último ali, Nossa, ali. Ó, o último ali. Eu vi que várias cara. pessoas já caíram lá naquele espinho. Eu eu de uma forma é meio estúpida tem... até. Nossa senhora, meu Deus do céu. Não. Vai customizar? Ai, não, morri. Era pra eu ter por baixo. Mandou mano eu acho que esse ícone aqui é melhor que o do ban Stop posting about baller I'm it. eu tô mano, pulando junto com a cadeira é consegui você foi ruim demais mano esse jogo aí é só ruim por e quer dizer essa versão aí do Roblox é tão ruim mas tão ruim morreu. que dá vontade de jogar não sei porquê. podia pular no que eu, no que eu tava pulando. Mano, eu... pelo amor de Deus. Não, eu vou comentar só isso aqui mesmo. Só que o jogo original. Só. É, depois desse vídeo aí que gravei, já tinha acabado a minha sanidade mental. Mas é isso. Espero. Isso... Espero que tenham gostado. De novo, like, se inscrever, compartilhar, comentar. E é isso. E antes de sair, desculpa novamente aí por, pelo, pelo, pela demora de eu ter postado o vídeo. Mas eu prometo que vou fazer o máximo para eu conseguir postar mais. né? Sem demorar um mês. E é isso. Até a próxima e falou.